Oi, eu sou o Gabriel Jordan do bagagem TRD e sejam muito bem-vindos às minhas comprinhas da Shopee. gente eu comprei várias roupas, inclusive deixa eu pegar lá na Shopee de uma loja chamada Inserum e hoje eu vou provar todas essas roupas com vocês. Essa loja tem umas roupas bem diferentonas. todas. É uma loja de roupas masculinas, mas ela tem uns cortes, assim, umas coisas que é basicamente é abreviado, né, gente? E, you não know, sendo um, né, comprei nove peças pra testar aqui no vídeo de hoje. Paguei super barato, gente. Se não me engano, eu paguei menos de 500 reais em todas as peças. Então, se você já quiser ver as minhas comprinhas da Instagram na Shopee, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue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 Bom, gente, eu comprei nove peças E eu vou deixando aí na tela quanto eu paguei em cada uma Sempre que eu for provando, tá certo? Eu vou começar com Essa aqui, gente Que é uma regata, se eu não me engano Que tem uma gola bem diferente Tá toda amassada, mas eu não vou Gomar pra provar, né, gente? Quando eu for usar Eu gomo, mas eu vou começar com ela Pra vocês, tá bom? Essa aqui é a regatinha Tá, gente? Tamanho M Não tinha tamanho P Vou experimentar e já volto pra vocês Olha só, gente, essa aqui é a regata, ela é um tecido Meio alfaiataria, tá? Ela não é tipo de algodão Não sei ao certo qual é o tecido Mas ela tem essa gola aqui, ó mais diferente. deixa eu mostrar pra vocês aqui na outra câmera Em mais detalhes Ó, gente, o tecido tá bem amassado, tá? E ela veio é folgadinha aqui Eu ainda não sei se eu vou mandar diminuir ou não Porque de frente tá ok, né? Porque tem a bola que ela dá um volume em cima Mas, de lado, eu achei que ela podia estar tá um pouco mais ajustadinha Bom, gente, não sei se essa peça vai durar Mas eu gostei do tecido, achei confortável, gostei do tamanho, exceto aqui, né, que ficou um pouquinho folgadinho mas, por mim, essa peça aqui tá aprovada, tá, gente? Vamos passar pra próxima peça que a gente já testa, né? Vamos ver o que que é isso... Ah, eu acho que eu sei o que é isso aqui, gente, isso aqui é uma polo vazada essa também tá toda amassada, né, gente? Não tem como cobrar muito porque vem do outro lado do mundo então é óbvio que vem amassada, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas o tecido dessa aqui é bem transparentezinho, tá? Óbvio que nem todas as peças vão ser da maior qualidade, porque todas são bem baratas. Essa aqui já é no tamanho S, né, gente? Que é o tamanho B aqui do Brasil. Então, bora experimentar essa peça aqui, que já já eu falo. Meu Deus do céu, meu joelho tá dando um jeito aqui, que eu já doé, velho. Bom, gente, foi assim que essa camisa ficou Ela é um Apollo com um corte reto E ela é vazada aqui no ombro Vou colocar nessa câmera aqui que ela dá mais detalhe Nessa câmera ela não parece estar tá tão amassada Mas ela tá bem amassadinha também, né, gente? Como eu falei pra vocês Eu gostei demais do corte da camisa Ela é tipo um Apollo reta E aí vendo de frente só tem duas tiras assim na lateral Que é pra mostrar o ombro Eu não achei fácil de vestir igual um polo normal, né? Pra passar os braços e tal Eu tive que dar um ajuste aqui Eu achei bem apertada aqui no braço, mas no resto da camisa eu achei bem confortável. Tá apertado, mas eu acho que isso aqui talvez solte com o tempo. Se não soltar, é só passar a tesoura e transformar numa polo reta, que eu também achei bem diferente, achei bem interessante, bem legal. Eu usaria isso aqui talvez com uma calça cinza, que eu vou colocar aqui pra vocês verem mais ou menos. Ó, a calça cinza é igual a preta, só muda a cor. Talvez usaria ela por dentro também, que essa calça aqui é de cintura alta, então eu gosto muito. Não gostei tanto que ela já veio com os fiozinhos soltos, tá, gente? Mas... Eu eu vou usar ela, dar os meus lacres Nas minhas fotos e é isso aí Vamos provar essa aqui Ah, essa aqui ela não é tão family friendly Eu vou ter que botar uma blusinha por baixo, tá, gente? Olha só, essa aqui é a camisa Ela é toda vazada na frente Você pode usar ela sem nada por baixo Não tem problema Eu não tô nesse shape ainda, né, gente? Pra que uma roupa assim, na minha opinião, tá? Mas eu super usaria essa aqui com outra roupa por baixo Por exemplo, essa camisa de compressão aqui Que eu acho que daria um contraste legal Eu vou provar pra gente ver começa essa preta aqui fica. Gente, assim, achei legal, né? Foi um look assim, bem contrastado. Pra falar a verdade, eu achei meio uma moto esse negócio de usar a branca por baixo. Aí, gente, sei lá, comentem embaixo. Vocês gostaram do look ou não? Talvez não com a calça de cintura alta, né? Ficaria legal também. A peça é muito bem construída, tá? Não vi, assim, nada de mal costurado, nada de falhado, nem né? coisa assim do tipo. Vou deixar o valor aí na tela pra vocês, né? eu acho que tem mais uma peça aqui dessas compras da Insuran. que é meio assim não tão family friendly, então eu vou aproveitar logo essa minha camisa de compressão pra gente testar junto, e é essa aqui, gente, que veio até no saquinho e tal, porque o material dela é um couro bem entre as Esse aqui obviamente não é por pelo valor, né gente, é um plásticozinho que inclusive tem cara de ser extremamente frágil, gente isso aqui eu vou usar uma ou duas vezes no máximo pra gente desfazer quando eu comprei isso aqui, eu achei que era uma coisa mais fechadinha Eu não achei que era tão coisa de Gay padrão fetichista que vai embalada Com coisa de couro Mas eu vou botar o cadarço e aí eu já volto Olha gente, esse aqui é o Corset, né, de couro Entre aspas, eu gostei demais Eu troquei a calça cinza pela preta Aqui, porque eu acho que combinou mais Vou mostrar mais detalhes pra vocês aqui, olha Ele é muito brilhosinho Eu achei que ele deu certinho aqui no peito que Era a minha maior preocupação Nas costas ele é todo vazado não sei se eu cheguei a mencionar Se eu não me engano Esse aqui é o tamanho P, né? Que é o tamanho S E eu gostei demais, gente Eu provei muito Mas material óbvio, né? Que não vai durar nada, gente Porque nem couro sintético Dura quase nada Imagina esse daqui Que deve ser só, tipo, um plásticozinho Por cima de algum tecido, né? Mas, assim, pra você usar Umas duas, três vezes Dar um close no Instagram Eu acho que fica bem legal Inclusive, acho que também fica legal Usar sem nada por baixo Que é bem interessante Só que aqui no YouTube a gente tem que ser bem family friendly Né meninas, pra o vídeo não desmoletizar Mas é isso gente, vou deixar o valor aí na tela Me contem o que, que vocês acharam Se vale a pena ou se não vale a pena Vamos pro próximo item Que eu comprei algumas peças nesse estilo Vamos ver o que que é Que nem eu lembro gente, tô tentando entender Eu comprei tem 15 dias, mas eu tenho memória de peixe Aí eu esqueço de tudo O que que é isso? Gente, eu vou tentar descobrir o que que é essa roupa E aí eu volto quando eu souber, tá? Gente, meia hora depois Pois eu entendi o que que era, é uma regata vazada aqui na frente, e gente, amei a peça, é extremamente difícil de investir, eu achei pelo menos porque a peça se divide em duas partes, ó, aqui em cima é uma e o outro é uma regata, né, embaixo, bem cavada. De críticas, eu achei que essa regata, ela poderia ser mais longa, eu uso muita calça de cintura alta, né, essa calça aqui que eu tô usando, a cintura capa só aqui, por exemplo, então tá tudo certo, mas se você fosse usar, por exemplo, com uma calça de cintura baixa, coisa que eu não gosto de fazer mais hoje em dia, eu acho que talvez ela fique subindo. Mas se você não se importar, né? Não tem nada. Eu vou deixar o valor aí na tela. Não sei quanto foi que eu paguei, mas eu acho que valeu a pena sim. Eu tô aqui com o tamanho S, né? Que é o equivalente ao P. E eu super vou usar essa peça. Já quero tirar foto pro Instagram com ela. Vamos passar pra próxima. Essa aqui já deu de entender. É uma manga longa vazadinha. Vou lá vestir e volto pra mostrar como é que ficou. Pronto, gente. Coloquei a blusa. Voltei pra calça cinza pra mostrar a minha para pra vocês uma coisinha que eu vou falar daqui a pouco mas começando pela blusa, ela é o mesmo acabamento da outra, eu achei lindíssima, super fácil de vestir ela é uma peça só então essas mangas aqui dela, estão anexas a camisa o tempo inteiro eu adoraria usar isso aqui por exemplo pra sair de noite pra ir jantar no barzinho sei lá gente, não sei se na peça anterior vocês conseguiram entender o que eu tava falando que ela era curta mas que a calça cinza aqui pra vocês enxergar olha, a blusa tá por fora gente, e ela é bem bem curta mesmo, eu não gosto de de parte de cima de roupa Top, camisa, blusa e tal Quando é muito curta Eu provavelmente usaria por dentro da calça Mas essa aqui aparenta ser o tipo de peça Que ao longo da noite eu vou usar E isso aqui vai escapar Então não sei, eu, olha a costura Como é que tá, tá saindo ó. Eu não acho que isso aqui vai ser uma coisa difícil de resolver né No máximo é só cortar Mas no geral, gente, eu gostei, sabia? Eu preferia que isso aqui fosse uma regata E isso aqui fosse em mangas é, solteiras né Pra eu poder vestir Colocar meu braço e poder me movimentar sem tá aparecendo um skill. Talvez eu faça essa customização nessa roupa de desconectar a manga da regata. Que eu acho que vai ficar mais legal. Mas no geral eu também gostei, gente. Apesar da costura também não sei lá essas coisas. Vou deixar o valor aí na tela. Comentem se vocês acham que valeu a pena ou não valeu a pena pra essa peça aqui. Vamos provar uma branca, gente. Que a única peça branca que eu tinha provado era aquela lá do começo do vídeo. E a última é essa. Comprei o resto toda preta. Gente, eu acho Que essa aqui é igual aquela última que eu tinha provado Só que sendo branca É, gente, é a mesma peça Vou provar só pra vocês verem como é que fica em mim Mas não tem diferença nenhuma E é exatamente o que eu falei, gente É igualzinha a penúltima peça que eu testei Provei, né, do caso Só que sendo é branca, essa aqui Eu gostei, gostei demais com a calça cinza também Eu não vou nem falar muita coisa Porque é literalmente a mesma coisa Da anterior, gente Eu vou guardar essas duas blusas que tem essas furinhas aqui Pra quando eu fizer outra um tatuagem que eu quero fazer no peitoral daqui muito em breve, que eu acho que vai ficar bem legal, porque vai dar de ver a tatu embaixo mas assim, gente, super dá de usar também, sem a tatu e eu amei, achei muito legal eu suponho que o valor dessa aqui tenha sido exatamente o mesmo da preta, né, a versão preta dela, mas eu vou deixar ela também pra vocês comentarem se vocês acharam que valeu a pena ou não valeu a pena. Vamos para a última peça de cima que é, gente nunca servi que é. Olha, tipo, o amário o tecido dela. Meu Deus! de luva, gente, eu não lembrava que eu tinha comprado isso, haha <risos> Vocês sabem que eu adoro usar luvas, né, e camisas, assim, de compressão e tal No meu Instagram, mas eu sempre uso peças separadas que parecem uma peça só Dessa vez é uma peça só, eu tô com muito medo porque os meus ombros são muito largos E essa peça também parece ser curtinha, né, no tronco aqui, igual as outras Eu vou vestir e aí já já eu volto pra contar pra vocês o que que eu achei Bom, gente, essa aqui é a peça com as luvas que é uma das mais divertidas com certeza. O tecido dela é completamente liso, né? Ela não tem textura, assim, como algumas das anteriores que eu tava mostrando pra vocês. Ela tem esse corte aqui no peitoral e ela também tem um aqui que é mais embaixo, só que é, tipo, muito embaixo. Usando com a calça de cintura alta, nem chega a aparecer. Eu achei a construção das luvas bem ruimzinha, especialmente na parte dos dedos, né? Então essa peça não caiu como uma luva. Entretanto, eu acho que eu vou usar sim. Eu acho que eu vou mandar apertar mais pra ajeitar esse corte que tem aqui no peitoral. Eu achei ele muito pra trás, eu eu gostaria que ele fosse mais pra frente, assim, sabe? Pra marcar mais. Mas, no geral, é uma peça ok. E, gente, realmente, o que tá incomodando aqui são as luvas, né? Foi muito mal executado é, a moldagem dessa peça. Eu vou deixar o valor que eu paguei aqui nessa peça. Mas, sendo bem sincero pra vocês, eu acho que se eu quiser estética de novo, eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz lá no meu Instagram anteriormente. Que é simplesmente usar uma boa camisa de compressão. Essa aqui é da Luco, tá, gente? As minhas camisas de compressão todas são da Luco, que eu gosto de usar. e um par de luvas pretas que eu compro baratinho em qualquer loja, né, gente? R$10,00 você acha? Um par de luvas longas aqui na minha cidade. E a última peça, gente, é uma calça. Eu pedi a calça tamanho M porque essas roupas, elas vêm do outro lado do mundo e lá no oriente, geralmente os tamanhos são um pouquinho menores. Eu me amedrontei, né? E pedi um tamanho M. E eu já me arrependi de imediato sem nem ter provado. Mas aqui no Brasil eu já visto M e fiquei com medo de pedir uma peça que seria pequena demais, então arrisquei no meu próprio tamanho, então eu vou vestir pra vocês verem como é que fica. Gente... Assim, né? Tem que puxar minha cueca pra poder deixar o design aparecer. E tem um que ainda fica escondido, que é aqui em cima. De tão grande que essa calça é. Talvez se eu usasse ela sem cueca por baixo, ficaria mais legal. Porque apareceriam todos os designs, né? Mas isso aí vai ser pra quando eu for tirar foto, pra quando eu for sair. O que, é que eu achei? O tecido não podia ser de uma construção piolandé, gente. Ele é bem sininho, bem vagabundinho. Os bolsos são completamente fake, ó. Se que era pra ser o furo a mais. E além do tamanho que eu errei, né, que eu pedi um M, provavelmente eu vou mandar diminuir essa calça, apertar mais ela. Eu não gostei que a parte do cinto aqui, olha, tem o acabamento todo em linha preta. Mas o restante é em linha branca, gente. Parece até que faltou material, seja pra parte de cima, seja pra parte de baixo. Não é uniforme, mas no geral é uma peça divertida, gente. Pena que só aparecem dois buracos. Eu achei esses buracos muito grandes, gente. Eles podiam ser menores e menos espaçados. Pra mostrar mais da perna Que eu acho que a peça ficaria bem mais legal Visualmente falando Mas assim, só pra tirar uma foto E ali rapidinho Num rolê Sei lá, gente Alguma coisa assim Acho ótimo Agora, se você quiser uma peça Pra você usar direto, direto, direto Isso aqui com certeza vai rasgar E não é nada funcional Não digo nem pelos buracos Nem pelos cutouts Eu digo que ela não tem bolso mesmo, né, gente? Se bem que as calças que eu mais uso São essas cinza e essa preta Que vocês viram que eu coloquei Pra montar alguns looks aqui E elas não têm bolsos por escolher minha né, porque eu mandei fazer desse jeito. Vou colocar o valor que eu paguei nessa calça aí na tela pra vocês me dizerem se vocês acham que foi bom, se foi ruim. Eu não lembro de cabeça, mas o total da minha compra foi esse valor que tá aqui na tela. O original era mais de R$100,00, mas com os descontos da Shopee ficou por menos de 500. Então eu achei que valeu a pena porque foram nove peças, né, gente, e foi só esse valor. Então é isso, gente! Esse foi o meu haul da Instagram, né, de roupas da Instagram, que eu comprei na Shopee. Se você gostou, vai deixando seu like, comenta aí embaixo qual foi a sua peça favorita. Se você não a pena, se você chegou não vale a pena Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações Nem de me seguir nas minhas redes sociais, gente Que é tu é bagagem que, ter, que lá eu sempre posto vários conteúdos extras tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo Eu sou a Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir e Esse foi o vídeo de hoje See you